Prazer apresentar o sexto episódio da segunda temporada do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com a professora do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes da URGS, Maria Auxiliadora Canaroso Tinoco, que coordena a proposta institucional de modernização implementada pela Escola de Engenharia no curso de Engenharia de Produção no âmbito do Programa de Modernização da Graduação, o PMG. O projeto prevê parcerias com universidades norte-americanas dentro do Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação, com apoio da CAPES e da Comissão Fulbright. Graduada em Engenharia Química pela Universidade de Carabobo, na Venezuela, Maria possui mestrado, doutorado e pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da URGS. Possui larga experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em desenvolvimento de sistema produtos-serviços e gestão da qualidade em serviços. Maria é docente do curso de graduação e do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional na Engenharia de Produção, e também atua como gestora da Rede de Incubadoras Tecnológicas da URGS, Rentec, junto ao Parque Zenit. Professora Maria Tinoco, muito obrigada por participar do podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariana, pelo convite. Obrigada à Escola de Engenharia pela oportunidade de compartilhar um pouco as experiências desse programa de modernização na graduação que está acontecendo na UFRGS na Escola de Engenharia especificamente. Professora, retomando um pouco, o que é e como surgiu o programa de modernização da graduação? O programa de modernização da graduação, que a gente chama de PMG, já é conhecido por PMG, é uma iniciativa promovida pela CAP, pela Fulbright, mas também pelo Ministério da Educação, aqui no Brasil a embaixada americana também, e visa promover iniciativas de modernização no ensino de graduação. Então, inicialmente, um programa que iniciou nas engenharias, ele é uma proposta de oito anos de programa, estão participando oito instituições do Brasil todo, então foram selecionadas oito cursos de engenharia diferentes de oito universidades diferentes no Brasil, e uma delas é o curso de engenharia de produção, que está sendo um dos uma das oito universidades participando nesse programa. É um programa que iniciou em 2019, vai até 2026 e tem uma série de etapas né, e de atividades, dentre elas ações de benchmarking né, e de visitas, missões a universidades norte-americanas, que são líderes em ensino em engenharia. E também visita desses professores e especialistas norte-americanos também à nossa universidade, às universidades que estão participando desse programa, para compartilhamento de experiências, de atividades de capacitação, workshops para outros docentes. Existem vários objetivos nesse programa. Um deles é atualizar currículos de engenharia aqui no Brasil, mas, principalmente, redesenhar esses currículos baseados em competências para atender as novas diretrizes curriculares das engenharias. Então, esse é um dos objetivos, mas tem outras iniciativas dentro do programa, como incluir práticas pedagógicas inovadoras, capacitar docentes, e ter essa abordagem de avaliação de docentes por competências, não só por conhecimento mas por competências. Então, como a senhora comentou, o PMG está em andamento desde 2019 e já tivemos aí o redesenho do currículo do curso de Engenharia de Produção. Atualmente, em que fase de implementação o PMG se encontra? O PMG, é especificamente no nosso curso, porque cada universidade está em uma etapa diferente do projeto. Na Engenharia de Produção, a gente já fez esse redesenho do currículo baseado em competências. A gente já rodou o primeiro semestre semestre, esse novo currículo. O semestre passado, em 2021, foi o primeiro semestre do novo currículo e atualmente a gente se encontra numa fase de aprimoramentos, de avaliação desse novo currículo, daquilo que está dando certo, de melhorias que possam surgir e também de capacitação dos docentes nessas novas práticas que a gente está tentando implementar. Então, a gente já rodou o novo currículo, mas ainda temos várias ações para melhoria contínua desse currículo e para avaliação da aquilo que estamos tentando alcançar para ver se realmente estamos desenvolvendo competências. Professor, agora me veio uma questão: a pandemia e toda essa adaptação de um ensino presencial para o ensino remoto impactou o cronograma do programa? boa metodologia, o planejamento anteriormente pensado? Em relação ao nosso planejamento inicial, ele não ficou alterado, a gente cumpriu todas as etapas até o momento, a gente está até adiantado porque a gente conseguiu implementar um semestre antes, contudo, a implementação que a gente percebeu, a implementação do novo currículo durante a pandemia trouxe alguns desafios, por exemplo, como implementar essas práticas ativas de forma remota, como desenvolver e avaliar competências, sendo que a gente está ainda em semestre remoto. Então, isso são alguns desafios que foram surgindo nesse primeiro, vamos dizer, ano, que a gente já está no segundo semestre do no novo currículo, mas a gente, com isso, está aprendendo também. Então, isso faz parte desse processo de melhoria contínua. Acredito que é quando a gente voltar presencialmente. Essas experiências vão auxiliar uma melhor implementação e a gente vai ter realmente, vamos estar mais próximos daquilo que a gente espera. Professor, os demais cursos da Escola de Engenharia já estão tendo contato com o programa, estão participando de de uma maneira, como estão participando? Talvez agora voltando no presencial isso seja um pouco mais fácil né? essa proximidade com outros cursos a gente se dedicou muito um redesenho do nosso currículo e realmente começou é uma coisa mais particular que a gente já compartilhou com eles com outros coordenadores de curso algumas boas práticas isso foi feito ainda o ano passado a gente fez algumas reuniões virtuais organizadas pela escola de engenharia promovidas pelo conselho dos coordenadores, então a gente fez alguns encontros e a gente apresentou a, a nossas experiências com o redesenho do currículo, com, até com as alterações curriculares, porque a gente fez muitas alterações curriculares, com a definição de competências, com os métodos que a gente estava utilizando, empregando para avaliar competências. Então, a gente fez alguns encontros, isso foi gravado e disponibilizado depois para os coordenadores divulgar para outros docentes essas boas práticas que a gente, na verdade, são as nossas experiências no projeto, no curso da Engenharia de Produção. Quando, no formato presencial, isso vai ser facilitado, essa proximidade. Quais as novas metodologias que estão sendo implantadas no ensino de engenharia, pensando no profissional do século 21, já que os modelos de ensino tradicionais já não vêm atendendo as necessidades de formação dos estudantes? Uma das adaptações, as adequações que a gente fez no nosso currículo foi introduzir mais disciplinas com esse enfoque mais prático, então a gente, por exemplo, criou uns projetos integradores de disciplinas que estão mais para o final do curso que estão relacionados com as áreas de conhecimento da engenharia de produção. Nesses projetos integradores, são disciplinas que têm uma abordagem prática, onde a gente trabalha com empresas parceiras que trazem seus desafios para os alunos. Então, os alunos em grupo têm que resolver esse desafio, aplicando o conhecimento da engenharia de produção, que eles já viram ao longo dos semestres, ao longo do curso. Usamos abordagens mais ativas, centradas no aluno, para a resolução de problemas reais. Isso aproxima eles ao ambiente profissional que eles vão encontrar futuramente, em um futuro bem próximo, que são alunos que já estão mais, a partir do sétimo, oitavo, a gente tem esses projetos integradores com esse caráter de extensão também, e o currículo também precisa atender, a fornecer carga horária de extensão. Então, essa é uma das práticas que a gente está incorporando, é trabalhar com Project Based Learning ou Problem Based Learning, que são práticas pedagógicas inovadoras que buscam aprendizagem ativa. Além disso, outras disciplinas também estão abordando outras práticas consideradas ativas, então, a gente está tentando trazer isso para os professores, para eles implementarem nas suas disciplinas. A senhora esteve recentemente em missão nos Estados Unidos em função do PMG. Qual foi o objetivo dessa missão e o que a senhora trouxe de lá? Nós estivemos basicamente em duas universidades, a Universidade de Pittsburgh inicialmente, e citamos vários centros de apoio docente, eles têm vários centros de, de aprendizagem para apoiar os docentes a, na implementação dessas práticas ativas, em dar esses seminários, workshops para docentes, então a gente esteve com esses especialistas para ver o que a gente poderia trazer de práticas, as melhores práticas para engajar docentes e para colocar o aluno no centro do aprendizagem. Então a gente levantou essas boas práticas, junto a eles. A gente também visitou laboratórios da escola de engenharia na universidade, conversou com outros docentes dos cursos de engenharia e produção também. Vários desses insights a gente trouxe para os nossos grupos de trabalho aqui do PMG para poder desenvolver com os docentes. Depois a gente também esteve na universidade Rice em Houston participando de um workshop. Esse workshop foi organizado pela Fulbright. Então participaram todos os coordenadores das oito instituições participantes do PMG, a gente teve vários workshops também, com especialistas que trabalham com essa abordagem de Project Based Learning, que nos passaram dicas de como trabalhar com os grupos, como monitorar o trabalho de grupo, como engajar empresas parceiras para trabalhar nessas disciplinas de projeto e outras laboratórias da universidade, que tem objetivo muito incentivar o empreendedorismo nos cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação, e ter nas atividades docentes. Então, o próprio professor inovando nas suas salas de aula. Então, foi uma experiência muito gratificante ter participado dessa missão agora em fevereiro. Como tem sido a receptividade dos alunos que já estão vivenciando essas práticas inovadoras no curso de Engenharia de Produção? A comgrade estava melhor do que eu. A coordenadora tem recebido alguns elogios em relação ao novo currículo, as novas disciplinas. Quando a gente implementa práticas que buscam uma aprendizagem mensagem ativa, o aluno ele tem mais responsabilidade pela criação, pela busca do conhecimento. Então, a gente percebeu também que alguns alunos disseram que estão tá um pouco mais sobrecarregados de atividades. Então, isso é uma coisa que a gente também está tentando mensurar né, até que ponto eles estão sobrecarregados pelas atividades que a gente está incorporando. De forma geral, tem sido bons os comentários em relação à mudança que a gente fez na engenharia de produção. Como é composta a equipe que está diretamente envolvida no PM? e de que forma foi estruturada a metodologia de trabalho dessa equipe. Nós temos um grupo de docentes da Engenharia de Produção, todos eles coordenam um grupo de trabalho. E, claro, também a Escola de Engenharia, o próprio a direção da escola, participou desde a proposta e é a gestora do projeto. Eu sou a coordenadora técnica, mas a direção é a gestora do projeto. E temos, então, cada docente, docentes da Engenharia de Produção, temos um grupo de docentes que coordena um grupo de trabalho. Então, cada grupo de trabalho tem responsabilidades vinculadas aos objetivos do projeto. Então, tem um grupo de trabalho sobre o currículo, que foi responsável por todo esse redesenho do currículo. Tem um grupo de trabalho é coordenado pela professora Joana, atual coordenadora do curso. Tem um GT de práticas pedagógicas, que é coordenado pela professora Ângela Danilevics, que buscam essas práticas inovadoras. Tem um GT de avaliação de competências, coordenado pela professora Cristina Nodari. Temos outro GT de stakeholders, que está relacionado a identificar quem são esses parceiros, avaliar necessidades, elencar necessidades, demandas do mercado, por exemplo, das empresas, dos egressos dos docentes, dos alunos, trazer isso para esse novo currículo. Então, também coordenado por dois professores, o professor Cassi e o professor Stefani. Temos também outros GTs que têm menos envolvimento né, esporadicamente para organizar as missões e o um GT de infraestrutura, porque o projeto prevê também a adequação de salas para a implementação dessas práticas pedagógicas inovadoras. Então, esse GT também é composto por alguns docentes que estão buscando essas formas de como adequar essa infraestrutura para essas novas práticas. Além dos docentes, nós temos alunos de doutorado e pós-doutorado, que eles trabalham como assistentes no projeto e participam de todas as atividades do projeto, junto aos docentes de cada grupo de trabalho. Para finalizar, professora, o que se espera de resultados com o PMG e quais os próximos objetivos a serem atingidos de acordo com o cronograma do programa? Certo, bom, vou falar primeiro dessa última, dos próximos passos. Então, como eu te comentei, nós estamos entrando no quarto ano do projeto, dos oito anos. A gente tem esses últimos quatro anos de implementação e melhoria ainda no currículo, principalmente na capacitação de docentes para a implementação dessas práticas ativas, na avaliação dos alunos, então a gente tem que acompanhar na verdade todo o desenvolvimento desses cinco últimos anos de projeto, é, seria a primeira turma que começou com esse novo currículo e a gente vai acompanhando ele ao longo desses cinco anos para ver se desenvolvimento de competência, né? porque esse é um dos principais resultados do programa né? tentar desenvolver competências, então então, a gente precisa monitorar, acompanhar que esse currículo está desenvolvendo competências, que esses alunos vão desenvolver adquirir as competências definidas para o perfil do egresso. É, nesse momento esses são os próximos passos. Essa avaliação contínua, do ponto de vista também dos docentes, como é que estão os currículo com alunos e também com outros parceiros, com regressos e com o mercado de trabalho, que são outros stakeholders importantes de, do nosso currículo. E em relação à primeira pergunta, então os resultados que esperamos é desenvolver realmente competências competências nos nossos alunos, que eles sejam competentes para atender as demandas do mercado, da sociedade, que eles finalizem um currículo felizes de ter feito engenharia de produção e também tenham oportunidade de participar das diversas oportunidades de mercado de empreendimentos, podem sair empreendedores ou podem ir para pesquisa ou para um emprego então que eles tenham essas diversas oportunidades que eles fiquem felizes de ter feito, de ter participado do curso de engenharia de produção e principalmente que a gente consiga atender essas demandas do mercado e da sociedade. Professora Maria Auxiliadora Canoroso Tinoco, muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns pelo trabalho nesse importante programa de modernização da graduação. Nós desejamos muito sucesso a toda a equipe e toda a comunidade, na verdade, envolvida nesse grande desafio pela melhoria do ensino de engenharia na nossa escola. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço o convite novamente. Muito obrigada.